Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, para fazer o, a última peça da nossa coleção Natal Encantado, que é esse gorro aqui, gente, ó. Com abertura para as orelhinhas. Olha só. para as orelhinhas dos bebês de quatro patas, ó. Hoje, a gente vai estar tá fazendo esse gorrinho aqui. É uma peça que é rapidinho de fazer, não é difícil, não. É rapidinho de fazer.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 Acho que esse é um dos vídeos mais esperados dessa coleção de Natal, né? E o nosso vestido 2 em 1, um, né? Que o nosso vestido 2 em um eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Então, esse chapeuzinho, ele faz parte da coleção Natal Encantado, tá? Da Animania. Tá lá, minha gente, tá lá disponível a coleção completa, tá? Você vá, corre para lá pro site da Animania Pet Molde. Tá lá disponível com baita descontão, tá? Então, bora lá. Você vai precisar de um focinho de porco, né, O um regulador, um cadarço, né, uma cordinha, aqui eu uso esse com elástico, tá, que eu acho melhor, fica mais firme, para amarração, tá? Esse molde aqui é um molde pra fazer o fuchico, aqui eu tô usando a, aquela lã de carneirinho, né, pra fazer o fuchico, pra fazer a bolinha do nosso, nosso gorro. Esse aqui é a mesma modelagem do cos da saia, tá? É, em carneirinho também. A mesma modelagem. Só que. Aqui, ó. Mesma modelagem. Tá ali, ó. cós da saia, barra do gorro. Três vezes. Porque duas vezes é para o cos da saia e uma vez é para a barra do gorro, ok? E essa modelagem aqui você vai cortar quatro vezes, tá? Que é o nosso gorro. Você vai precisar de um pouquinho de manta acrílica também, tá? Então, essas são as modelagens que a gente vai precisar fazer o nosso gorro de Natal. Bora fazer ele aí, então. Bora lá. Eu vou começar com o meu fuxico aqui, tá, gente? Então, fuxico todo mundo sabe como é que faz, né? É bem fácil. Então... Então, eu vou começar com o meu fuxico aqui. O fuxico, todo mundo sabe como é que faz, né? Com a agulha aqui. Hum. Se você quiser dar uma limpeza no Veloque aqui, né? Pra não ficar... Não é necessário. Assim, agora vamos pegar um pouquinho de manta acrílica aqui. Tá? É isso aqui que você tem que fazer. Não precisa apertar muito, porque depois a gente tem que colocar um, o bico do nosso chapéu aqui dentro, tá? Agora é só... Dar o um arremate aqui. Pra não desmanchar. E tá pronto. Tá pronta a nossa bolinha do gol. Você pode fazer de pompom também, tá? Então, ali tá pronto. Agora vamos pegar os nossos chapéuzinho aqui, nosso gorro aqui. Então, ele é assim, tá? Você vai colocar avesso com avesso, direito com direito, tá? E vai passar aqui, costura aqui nesse buraco da orelha, tá? Agora aqui a gente vai passar a costura aqui, tá? A mesma coisa aqui a gente vai fazer pique, tá? Mesma coisa aqui, tá? que eu tô fazendo de verde. Aqui eu tô fazendo de verde, gente. Porque o nosso vestido, o nosso menino, menina, a nossa bandana é verde, tá? Então é uma opção aí para vocês, tá? Verde também faz parte do Natal, tá? Então o que vocês viram lá no começo, vocês viram que tem verde e vermelho, né? Então, aqui a gente fez as orelhas. Agora, a gente vai virar eles. Aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, aqui, costuramos aqui, parece difícil, gente, mas não é. Só tem que ir com paciência. Aqui, pregamos aqui, agora a gente vai, ó, encostar essa costura nessa costura aqui, tá? E vem pregando até aqui, tá? Encosta essa costura nessa costura e segue pregando. Direitinho aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? aqui nessa costura. E Vian, vamos empregando aqui. virar bem a nossa peça aqui E aqui a gente vai pra aqui essa parte da orelhinha, tá? coisa com o outro, com a outra parte da orelhinha aqui. Agora, aqui a gente vai passar uma costura de segurança. Agora, vamos pegar o nosso pompom aqui, tá? Vamos colocar aqui dentro. E aqui dá um pontinho. Agora, vamos pegar o nosso molde da boca ali, do gorro, passar uma costura aqui, tá? Dobrar ele assim. E aqui, a gente vai pregar ele. Aqui, costura com costura aqui Aqui a gente vai colocar os nossos amarradores, né? O nosso cadarço. Mas antes eu vou lá na overlock, dar uma limpeza aqui, tá, gente? Aí, se você não tiver overlock, você passa um viés aqui pra dar um acabamento legal, tá bom? Já voltamos. Agora, vamos respontar aqui e já colocar os nossos filetes de amarração. Um vai aqui nessa costura, o outro vai aqui nessa costura, tá? Então... Colocamos a nossa costura acima aqui. E já colocamos o nosso dedo de amarração. E aqui já colocamos o outro prete de amarração, tá? Aqui nós vamos colocar o nosso regulador e o nosso chapeuzinho de Natal. Tá pronto, gente. Olha só como que ficou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Isso fica lindo, lindo no pet. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupinhas na coleção do Natal. Gente, esse chapéuzinho, mais o menino, menina, né? A roupinha menina e menina. E mais a bandana de Natal. Tá lá disponível no site, gente, é uma coleção, é um, um molde só, uma coleção só, você vai comprar tudo de uma vez só, um precinho de um só, preço de uma modelagem, você vai comprar toda a modelagem, então vale muito a pena, gente, corre pra lá, adquira esse pacote de Natal Tá muito maravilhoso, muito lindo. E você já vai fazer a tua coleção com um pacote só de molde. você já faz a tua coleção. Tá muito lindo. Corre pra lá, gente. Então, gente, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Eu amo muito, muito vocês. Beijos, fico com Deus. Tchau!